E a, e a massa de um mol de amônia é 17 gramas. A gente viu que o nitrogênio tem 14 gramas. Como são três hidrogênios, 3 vezes 1, um, 3. 14 com mais 3, 17 gramas. Então, a proporção é um mol de nitrogênio para três mols, né? Reagindo com três mols de hidrogênio para formar dois mols de amônia. A grandeza envolvida vai ser o quê? Massa. A gente só vai utilizar massa nesse exercício.